Malta do Asso, este vídeo é patrocinado pelo novo modelo da Hot Wave, o novo Note 12. Este modelo está disponível em duas cores, nomeadamente o preto e o laranja. Neste caso temos o exemplar preto, que é sem dúvida o mais bonito. Quando tiramos fotos ou quando acendemos a lanterna, todo o painel aqui atrás fica iluminado. Não só o LED da respectiva lanterna, mas todo o painel fica iluminado, digamos, dá um charme. Espetacular. A nível de processador, estamos a falar de um OctaCore 1.6 GHz com 8 GB de RAM, 128 GB de ROM e expansível até 1 Tera. Que nos permite, por exemplo, jogar Call of Duty na qualidade máxima, sem quebras, sem problema nenhum e sempre com tudo ao máximo. Aqui na mataram alta! Como estão a ver, sem qualquer tipo de problema. A nível de ecrã, temos um ecrã HD 6.8 polegadas, com uma resolução de 720x1640, e digamos, a iluminação é bastante forte, nós conseguimos aqui regular a iluminação, mas no máximo que é quando se nota mais quando estamos contra a luz é bastante forte e conseguimos sempre ver tudo mesmo com uma luz forte por trás é mesmo bastante iluminado a nível de câmera eu acho que é o ponto forte deste telefone temos aqui a frontal, a chamada câmera de selfie de 16 megapixels aqui atrás a principal de 48 megas e as auxiliares de 2 megapixels que nos permite tirar fotos como eu tirei aqui esta muito, muito boas acho que o bom destas câmaras é mesmo as fotos assim perto é que não perde definição nenhuma tem uma qualidade de imagem espetacular eu posso vos mostrar aqui uma foto que tirei ou uma miniatura de um Fiatuno que eu tenho aqui e olhem lá, ficou sem dúvida fantástica. Se não vos dissesse que era a miniatura, se calhar vocês pensavam que era um carro de verdade. Para a bateria temos uma bateria de 6.180 mAh que te permite estar em stand-by 1500 horas, em chamada 50 horas, 18 horas em vídeo, 12 horas em gaming e 80 horas a ouvir música. O vídeo esse quer é ver, por exemplo vídeos do YouTube com estas cores vivas como eu referi em relação ao ecrã permite veres vídeos com esta qualidade fantástica, cores bastante vivas mesmo com muito boa definição. Aliás como vocês estão a ver a qualidade é mesmo muito boa de sistema operativo já temos o Android 13 aqui de lado temos a impressão digital para desbloquear bem como o Face unlock já possui também o NFC para pagamentos ou para desbloquear garagens portões etc o normal GPS navegação etc para poderem instalar o Waze e 4G para fazerem as vossas chamadas sempre com a qualidade máxima. Eu vou deixar na descrição o link deste telefone que vai estar a preço promocional de 20 a 26. E ainda vão poder usar um código que vai estar na descrição. Vai estar tudo na descrição. O link para o telefone e o respectivo código de desconto. Se vocês acharem que é telefone que se adequa às vossas necessidades. Já podem adquiri-lo a um preço mais baixo. Usando o código de desconto e o link que está na descrição. Vem agora siga para o vídeo como é que é meus putos do ar? vamos já para mais um vídeo, está então, um dia chuvoso, não podemos dar muito lume, mas hoje temos aqui um conteúdo porreiro, estamos a caminho da RPM Motorsport, do no nosso amigo Kissy, para fazer uma reprozinha marota, uma, um chamado stage-o maroto, no nosso novo CC, sim, nosso novo CC, se está esbaralhado, não tinha vendido e tal, não, este é um outro carro, tens que ir ver o último vídeo, o vídeo que eu apresentei, este CC está lá todo explicado, este é um outro CC. E hoje vamos, ao que se for, fazer uma eletronicazinha, o chamado State João Maroto e vamos ver como é que isto fica, o que é que isto vai dar. O meu antigo CC, vou ser sincero, achava o carro um bocadinho mais forte que este, estou a falar como ele estava e como este está, porquê? Porque o meu antigo CC, se vocês se lembram, eu fiz esse conteúdo, foi chamado pela Volkswagen para fazer a atualização do software. Eu medi o carro antes e depois da atualização e o carro ganhou, face à origem, ganhou 10 cavalos. Ou seja, a atualização da Volkswagen ofereceu-nos ali 10 cavalinhos. Esses 10 cavalinhos são notórios neste carro. este nota este carro ligeiramente mais fraco que o outro após a modificação da Volkswagen. Eu perguntei ao antigo dono deste carro se eu tinha feito essa atualização. Ele disse, não, não fiz a atualização nenhuma. O carro está como eu comprei, está tal e qual. Portanto, deve ser essa a falta aqui desses 10 cavalinhos que a Volkswagen me ofereceu quando foi feita a atualização, mas isso também não interessa. Vamos agora ao 15 é DRP Motorsport, ver quantos cavalos é que este dá com os Stage 1 maroto, aquele suavemente, só para dar aquele xiripiti. Lembrando, a uma mais distraída, a uma que não, não sabe, estes motores fazem aproximadamente 200 cavalos. Este motor é o 2140 cavalos, com uma eletrónica, com o turbo original, mas a puxar assim pela pelos cavalos, eles fazem praticamente 200 cavalos, praticamente 410 de binário, andam ali entre, entre estes números, não é coisa que eu vou querer fazer, até porque este carro tem a embreagem original e com muito binário e muitos cavalos, a da origem vai-se queixar então, uh, vamos ver o que é que ele vai dar, eu vou dizer ao que se não lhe dar um stage on tão agressivo só para estar aqui só um xiripiti para ele desenvolver e vocês vão poder ver o que é que se consegue fazer, suave, sem estragar, sem prejudicar nada, vai melhorar os consumos, vai melhorar a resposta, vai melhorar as ultrapassagens, sem, sem, sem comprometer a fiabilidade, nada, vocês vão ver, dizer, pai tem confiança porque sei que estes motores fazem bons números e sei que o KC também lhe dá muito bem, portanto eu sei que este carrinho vai dar uns bons númerozinhos, independentemente dele não querer os 200 cavalos, mas vai ficar giro, vá, fiquem por aí, Vamos falar com o Kiss, ele vai explicar o que é que vai fazer aqui, vocês vão ver os resultados, depois se vocês tiverem carros destes, 140 A3, uh, Golfs, Leons, Passatos CC, Passatos normal etc, é tudo igual, estes motores 2140 dá para fazer isto, vá, bora lá, bora lá, bora lá. Ora já que estamos com o nosso amigo Kiss, mais uma vez, olha, o que, é que, o que é que a gente espera daqui do CC? Temos um simulador para isso, não é? Yeah. Já, já o estou a ver aqui pre preparado. Vais indicar à malta para ter uma ideia de como é que fica, dá sempre yeah. para ver aqui. Então, é uh, uma instrução. Da... Yeah. Isto é meramente um simulador, isto não quer dizer que... É só, uma, só para a malta é, ter é uma ideiazinha. É só mais ou menos uma noção. Aqui, por exemplo, para este carro... Isto é um passado não é? Passat, Passat CC. CC, exatamente. De produção, só temos um. Isto é um 143, não né? Exatamente. Temos aqui o carro sai originalmente com 133 cv, supostamente modificado. Tá, pode ficar sempre pronto, aproximadamente com 180. São 37 cv de incremento o binário original são 320 e modificado provavelmente and onde and em and média vai aumentar os 90, cavalos, os 90 Nm e passa para 410 Isto depois também vai depender do, dos dados que o carro nos vai dar originalmente porque muitos carros nós fazemos o teste original e não tem sequer os 143 por isso, nós depois uhum. vamos basear se calhar mais uhum. nos incrementos e não no resultado final em termos de cavalos. Uh, foi essa se a base já for mais baixa... Se a base é. já for mais baixa depois, Exatamente. Uh, a não ser que se for muito escarpante do valor de origem, o carro tem um problema, não é? okay. o carro vai ter um problema, vamos se expor... Esperamos que não! Esperamos que não! Se este carro, <risos> <sexto> carro <risos> medir por exemplo sem cavalos nós uh, percebemos que vai haver um problema e depois aí... É tem depois, que se resolver! Vemos o diagnóstico, pode ser um tubo roto às vezes, é muito normal. Sim, um tubo de cima uma coisa exatamente, assim, uma coisa Influenciou a depois. Aqui, fomos procurados aqui pelo Yuri, porque o Yuri já tinha tido um carro deste, há, se calhar há uns 3 ou 4 anos, aí, uh, sim. agora, arranjou um bom negócio, conseguiu voltar exatamente ao mesmo carro, porque ele gostava, não, não o mesmo carro, mas o mesmo modelo, uh, só que ele diz que este carro parece que está um nadinha mais, mais fraco que o outro. Mais fraco sim, exatamente. E então, como o carro também era pronto, assim, de um, uma pessoa assim carreira, <risos> uh, pá, andava mesmo, só, acho que só fazia cidade e ele disse eh pá, se calhar passava por aí para ver também como, como é que, é que está, está o estado original e eu desafiei também naquela noite então vamos reprogramar o carro já agora também para, para percebermos como é que o carro fica depois e assim e os ganhos assim, que, estes, que estes motores fazem exatamente, porque há, porque há muito carro, carro com este motor não é? há, há muito carro com este motor porque isto sai na, na Volkswagen, na Audi, na Seat, na Skoda e então, para vocês também terem uma noção de pronto quanto é que pode ficar a ganhar, quanto é que uh, poderá ganhar um carro destes, tendo tudo de origem. Tudo, tudo original, de origem. exatamente. PAP, PGR tudo no sítio. Tudo no sítio. Pessoal, agora vamos fazer o teste original e vamos esperar boas notícias. Vamos, vamos fazer uma programação normalíssima e vamos voltar a medir. Ok. Tchau. Lembrando aqui à, à malta, eu tenho o. O Kissy, pronto, que o carro tem a embreagem original, se calhar não vamos espremer até o que dá, porque eu não quero que o risco de ficar com ela a pé. Exato. Quando a gente trocar é a embreagem, depois logo se vê se merece um ajustezinho. Sim, pôr do não, não os carros originais com esta programação ficam um precisando. soft. Sim. Então pronto, vamos lá ver primeiro a original. Bora lá. Ok, está já. originais feitas, temos os números esperados ou não esperados? <risos> Pá, foi 10cv abaixo do original, Sim, de 33. Dizer, do que eles dizem de fábrica, de fábrica claro. mas é o que tu costumas ver aqui ou alguns Pá, batem é... o certo? Nem sempre bate certo, depende, é. depende. Mas achas que estes números não são alarmantes? Não são alarmantes não, não são alarmantes, porque o carro também tem... Tem filtro de partículas, também não tens há muito tempo... Sim, ainda não vou escáfia! Uh, o homem se calhar também andava, fazia assim circuitos mais chicadinhos, se calhar o FAP precisa de uns aquecimentos para pa libertar mais... Uh, <risos> A ficar pronto, aberto! Assim, as cinzas que lá tem... Okay. Uh, então partimos de 133... É 136 pontos... Eu fiz três medições, mas elas saíram todas iguais, praticamente todas iguais, 131 133.1, uh, 133.6, 133.6 com é tudo igual, 316.4, 317.2, 317 está 317 uniforme, Pronto, não não tem variação quase nenhuma, está uniforme, por isso é tá normal. Se nós for, se formos agora comparar aqui com, com o simulador, ora em termos de cavalos, ele era para ter 143, tem 130 e tal, é, 133 sim, menos e, mas em termos binários só está 5 a menos, não é. é nada preocupante. A média está. Não, não, não é nada. Não é nada. Agora, Aí, alguma... Pode ser também Sim. alguma temperatura por um filtro se calhar estar a começar a regenerar ou uma coisa qualquer, não é? Okay. Não é, Agora vais meter o fechar e vamos medir de novo, não é isso? Agora vou meter, fazer a está ali no computador e depois vamos ver os resultados. Então, Tchau. olha Até é já. <risos> Perfeito, soft, yeah. mapazinho soft, como o Yuri pediu, temos números, estás a ver? Já temos o aumento normal para a face com o que ele fez ao original, certo? Sim, temos, temos o aumento normal, quer dizer, se calhar até um bocadinho um, acima da. Um bocadinho gente. acima, sim, sim, sim, sim, um bocadinho uh, acima. Pronto, vou fazer agora, Pá, como é habitualmente, uh, como nós habitualmente fazemos, fazemos sempre tipo 3, 4 testes de origem, 3-4 testes reprogramados só para, só em... para verificar -se, se mantém sempre a mesma potência. Portanto agora vai tirar aqui. Ficamos ah. só com duas RANs, ficamos com o melhor reprogramado e o melhor original. original. Ok, passamos de 133 para 179,5. Yeah. 133,6, 179,5, 317 binário e 412. 400. 402. Aqui vai estar, aqui estão 80 Nm, o simulador diz 90. Pronto, são 10 Nm. Sim, mas então... o simulador é um mero simulador, simulador, não é? O simulador é só um simulador. Pois. Uh, e aqui, 33, por exemplo, aqui temos mais de 40 cavalos Por exemplo, aqui. Uh, ele diz 180, faltou-nos meio cavalo, vá. Faltou meio cavalinho. Mas assim vai dar 47. <risos> exatamente. Né? Faça o é? original. Exatamente. Faça o original. Por isso, como fica, como nós ajustamos a, a sensibilidade de alguns sensores, uh, sonda lambda, isso tudo, como ajustamos algum, alguma sensibilidade desses sensores, o que pode acontecer é nós agora já conseguimos, uh, o carro já perde alguma performance nos sensores, uh, mesmo pelo, pelos anos do carro, não é? E então agora, como ele fica mais sensível, é capaz de ganhar logo o, o cavalos por causa disso. Agora, conseguimos, se calhar, meter o carro como ele era para ficar já reprogramado. Então temos os 780 cavalos, praticamente, 179,5, né? com 402.7, Por isso, o carro não apresenta problema nenhum. Está normalíssimo. Uh, é, verificámos as lâmpadas a puxar no datalog e está tá muito bom. Não acredito que vá ter uh, problemas de filtro de partículas, uh, por isso, Pá, se tivesse algum problema agora no filtro, via-se bem aqui... Para É, uh, muito, ou por exemplo chegava aqui às 3500 e começava logo a quebrar. porque Pode cair. Sim, o sensor diferencial começa a quebrar a potência. A potência está completamente redonda, por isso... Está uh, redondinho o carro até, está Pá, está, está, está espetacular. Para o carro que é... Uh, e para o uso que vai ser? para o que vai ser, isto é um... Um por, citadinho. É um citadinho, por isso... É um não é, carro dia a dia. Não não é dia para andar, um... nas corridas, não é para andar é a nada. É só para e, curtir. Exatamente. Agora vamos ter um carro mais uh, responsivo, com a certeza mais económico a andar de lá. E pá, e para ultrapassagens vai ser muito, muito mais fixe. lembro a uh, malta. Não é passar de é todos os carros têm este motor. Estes são os ganhos possíveis. Quer dizer, basicamente A3, A4, A5, carro, né? Não é só este motor, quase todos os carros Volkswagen... Sim, sim, para números, estes números é... não é só para passar por isso Quase todos os carros de Volkswagen, por norma, temos sempre uma boa margem. Uma boa margem. Uh, se, se calhar em Mercedes, a Mercedes temos menos margem, mas no, na Volkswagen temos uma boa margem para trabalhar. Os cortou-se então, é, bem. E as pessoas gostam muito, por exemplo, BMW também é um carro que fica muito melhor, é? Temos uma boa margem. Há carros que não temos assim tanta margem, porque os motores também são mais pequenos, eles aqui jogam com motores, a uh, cilindrada é bastante alta, bastante altas e depois muito o que bom. é que temos aqui, muito bom é que temos, porque é que uh, às vezes as pessoas perguntam, como é que conseguem meter tantos cavalos porque muitas vezes, o Yuri sabe, as marcas mandam o mesmo motor, tudo igual, neste a exceção deste que tem algumas modificações, não é nada especial para o 170, mas há muita coisa do motor que é igual, é praticamente okay. igual ao 170, então é muito fácil, uh, é e como -os. se nós estivéssemos a desbloquear só os carros é por exemplo, quando nós fazemos uma Macadi de 75 e ficamos com 190 e as pessoas perguntam como é que é possível ter 190 é possível ter 190 porque o motor é o mesmo. original era de 150 cv Foi eles, e eles é, que cortaram. é que na fábrica cortaram para 75 para cumprir emissões para conseguir vender os carros mais baratos e nós mais ou menos o que estamos a fazer nem sequer estamos quer dizer quando estamos a meter 190 claro que era como se estivéssemos a reformar um 150 original é a mesma coisa ganhamos aqueles tais 40 cv ali de margem uh, mas na carrinha não tem pequena noção né? passa de 75 para 190 quer dizer, é um monstro é, é, sim, é completamente diferente aqui era como se tivéssemos, não é a mesma coisa estar a reprogramar um 170 cv porque ele ficou com 180, 180 é? mas o uh, 143 um cv eu acho que tem muito mais potencial para subir de cavalo em termos de diferença do que o 170 o 170 já é a última motorização da gama e este não, este é um 143. E às vezes ainda apanhamos, por exemplo, no Golfo, um 110 cavalos O um 110 cavalos é exatamente um motor de 143, só que foi Bem total fechado. fechado. Pronto, por isso é, há, há carros que é muito, é mesmo bastante. Uh, A evolução que faz, é? Né? É pá, é muito muita diferença, muita diferença para o Maldinha, se quiserem fazer igual, já sabem, site RPM Motorsport, falam aqui com, com o amigo Kissing e eu indica-vos. Preços, horas, novidades, essas coisas todas, que eu sou só youtuber. Yeah. Eu sou só youtuber. Vai, fiquem bem, um grande abraço e um grande agar. Tchau, gás! <risos>